Se você é meu amigo Não fale o nome dela, por favor Nem diga que ela tem um novo amor E que anda por aí tão sorridente Se você é meu amigo Me acompanhe nesse copo de bebida Pois ela ruinou a minha vida quando eu amava loucamente Não falo o nome dela Não quero mais lembrar que eu a perdi Só Deus é que sabe o que sofri E o quanto eu ainda gosto dela Afogar essa paixão E arrancá-la de uma vez do coração Por isso, amigo, não fale o nome dela Se você é meu amigo Não fale o nome dela, por favor Nem diga que ela tem o um nome que anda por aí tão sorridente. Se você é meu amigo, me acompanhe nesse copo de bebida, pois ela arruinou a minha vida, me abandonou quando eu amava loucamente. Perdi, só Deus é que sabe o que sofri e o quanto eu ainda gosto dela. Não vale o nome dela, preciso afogar essa paixão e arrancá-la de uma vez no coração. Por isso, amigo, não vale o nome